Câmera A, plano 2, cena 3, episódio 7, take 3. Ok, atenção. Gravou. Mãe. Preciso conversar, tá? Pra sentir de longe. Que foi? Eu tô num, quer dizer já, já tem um tempo na minha vida, muitas, talvez até mais de uma década, eu faço coisas difíceis para mim, eu procuro o que é difícil para mim e é, o que pode ser mais misterioso. E atuar, embora eu tenha experiências e esteja fazendo coisas, ainda é uma coisa misteriosa para mim e que me me seduz imensamente. Então veio num. Sabe, casou de ser um momento que eu estou fazendo isso mais, né? Meu trabalho de cantora super continua mas eu estou fazendo uma peça de teatro, tal. então quando veio isso, eu já achei de cara legal. Quando a Bianca me falou o tema e do que se tratava, é, eu fiquei mais interessada ainda, porque tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha história, e eu acredito em não estar no mundo sozinho, acredito em... o um único jeito de ficar melhor é a gente se olhar e se ajudar. Estamos num momento especialmente sombrio e ruim, né? Estamos vivendo um golpe no Brasil, e esse golpe é muito amplo e está levando a gente para trás todo dia. Então se a gente pudesse encontrar e fazer alguma coisa e se há uma coisa que que, que pode ser é, um antídoto para isso é a arte. Por isso ela é tão atacada, a cultura é atacada por isso e a educação também. Porque quem não tem educação não consegue escolher. né? Não só não só um presidente não consegue escolher nenhuma canção para ouvir. Então se a gente puder ajudar nisso, ótimo. No caso do tema é, do seriado estava é, conversando isso até com as pessoas aqui, como teria sido importante para mim, quando jovem, ter visto um seriado que falasse das coisas como elas são, com naturalidade, com a naturalidade que elas merecem ser tratadas. Então, para mim, é um retorno que, que a vida me dá, e poder conhecer essas pessoas, e né, contracenar com uma atriz tão bacana, jovem, com vocês todos que eu não conheço, está totalmente dentro do meu campo visual, o que eu não conheço são vocês. <risos> Sofrer por amor, Fona. Aliás, esse, esse estado de agonia por causa do amor já saiu de moda há muito tempo. Gente... Que legal. <risos> oh, meu Deus. vai <risos> vergonha. Cara, quando, quando me falaram assim, quem seria a minha parceira de cena, eu fiquei bastante emocionada. Pô, que legal. Que legal. De verdade, eu... eu... Admiro muito o seu trabalho. Eu Carice. acho que não poderia existir mãe melhor para a Malu. Eu adorei. Ainda eu fui mãe, olha. Eu que nunca tinha sido mãe. Você Ai... foi a minha primeira filha. Eu Ai... Morri. <risos> não, é de verdade, assim, legal. eu acho que você tem uma sensibilidade, sabe? Tem Gente, a voz dessa mulher, cara, ela falando o texto da mãe da Malu. Eu me senti muito acolhida, muito à vontade para fazer a cena com ela. Que bom. É, que acho bom. que foi uma Eu troca também. gostosa. Foi. Não e para mim, né, como uma, uma atriz mais é. inexperiente que você, embora você seja muito mais jovem, você não sabe como vai ser o approach e então. tal. Ela arrasa, acolhe, a gente sabe. É, uma, é, é misterioso, né? uma coisa que a gente não fala, a gente não combina. É, rola, gente... né? É. Ou rola é. ou não rola. É. E aqui é. Ou é mais bom. difícil, é mais fácil. Acho que foi tranquilo. Foi é lindo. Legal. Muito obrigada. Valeu, que te agradeço. <risos> Malu, amor é movimento. E você vai ficar parada aí.